Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai aprender a como usar a vírgula. Antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, a gente precisa saber que os sinais de pontuação são muito importantes. Eles nos ajudam a organizar o texto e a esclarecer as ideias. É com os sinais de pontuação que a gente consegue passar para o papel a entonação que a gente atribuiria àquele texto no momento de fala. Bom. O texto que eu trouxe de exemplo hoje se chama A Bruxa da Casa Amarela. Vamos ler essa história e depois vamos tentar compreender as diferentes funções da vírgula que aparecem, tudo bem? A história começa assim. Numa casa amarela de janelas azuis, vivia uma bruxa cor do ar. Seus habitantes visíveis eram um casal, duas gatas e quatro jabutis. Entre os habitantes invisíveis, destaco alguns anjos e a tal bruxa que não era completamente invisível. É verdade que quase não se podia vê-la. Só o que aparecia era a sua vassoura de palha com um ramalhete de flores amarrado no cabo. Quando a dona da casa comprou a vassoura numa loja que vendia coisas malucas, não imaginava que a bruxa viria junto. Eu disse: "Quase não se podia vê-la", porque às vezes se podia. Por exemplo, no instante exato em que o galo do vizinho cantava o último có do seu cocoricó, às 4h25 da manhã, ela aparecia por alguns segundos, mas todos ainda dormiam. Bom, a história não termina aqui, mas já é o suficiente para a gente encontrar diferentes funções da vírgula, vamos lá? Na segunda linha, a gente já consegue encontrar uma das funções da vírgula, a de fazer a enumeração de elementos em uma frase. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o narrador, na segunda linha, demonstrou para a gente diferentes elementos e, nesse caso, separou esses elementos com vírgulas. A vírgula, aqui, serve para dividir cada um dos elementos como se fosse uma lista. Se a gente reler a segunda frase, conseguiremos perceber isso claramente. Seus habitantes visíveis eram um casal, duas gatas e quatro jabutis. Percebe? O narrador falou para a gente sobre o casal, as gatas e os jabutis que moravam com a bruxa. Ele está fazendo para a gente uma enumeração. Está apresentando diferentes elementos, quase como uma lista. A vírgula aparece aí para poder separar cada um desses elementos. Outra função da vírgula, a de apresentar elementos explicativos, aparece no meio do texto, na frase: Quando a dona da casa comprou a vassoura, numa loja que vendia coisas malucas, não imaginava que a bruxa viria junto. Nessa frase, a gente consegue descobrir duas coisas. A primeira é que a dona da casa comprou a vassoura. E a segunda coisa é que ela comprou numa loja que vendia coisas malucas. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa última frase aparece entre duas vírgulas. Isso porque ela é um elemento explicativo. Ela retoma o que acabou de ser dito para poder explicar alguma coisa brevemente. Assim, o texto fica mais claro, mais fácil de ser entendido. Essa frase, numa loja que vendia coisas malucas, é uma explicação. O narrador está dizendo para a gente onde a dona da casa comprou a vassoura. Bom, outra característica da vírgula é que ela sempre aparece antes do mas. Isso porque ela também tem a função de opor elementos dentro de um texto. No final do texto que eu trouxe de exemplo, a gente tem uma vírgula que aparece antes do mas, no seguinte trecho. Por exemplo, no instante exato em que o galo do vizinho cantava o último có do seu cocoricó, às 4h25 da manhã, ela aparecia por alguns segundos, mas todos ainda dormiam. Bom, com este trecho, a gente consegue perceber que a vírgula possui a função de abrir uma oposição, ou seja, a vírgula sempre precisa aparecer antes da palavra, mas, para poder dividir a frase. No nosso exemplo, a gente tem, ela aparecia por alguns segundos, mas todos ainda dormiam. Percebe que são duas coisas diferentes? Em uma parte da frase, a gente descobre que a bruxa aparecia por alguns segundos de manhã. Mas, com a outra parte da frase, a gente percebe que, mesmo que a bruxa apareça por alguns segundos, todos ainda estão dormindo quando isso acontece. Percebeu a função da vírgula? Nesse texto, a gente tem três exemplos. Quando a vírgula aparece antes do mas, para poder criar o efeito de oposição na frase, quando a vírgula aparece abrindo um elemento explicativo, e quando ela aparece para enumerar elementos numa frase. Bom, nesse vídeo, a gente aprendeu a como usar a vírgula. Vimos que a pontuação é muito importante, pois deixa o texto mais claro, mais fácil de ser entendido. Vimos que a vírgula tem a capacidade de introduzir elementos explicativos, como na frase, ele comeu muito, pois estava com fome. Nessa frase, a gente percebe que alguém comeu muito porque estava com fome. A vírgula aparece para poder abrir o elemento explicativo da frase. A vírgula consegue também mudar o significado de uma frase, como, por exemplo, em você viu a professora? Paula. Nesse caso, a vírgula aparece para poder separar a pergunta e o nome da pessoa. Eu estou perguntando para Paula se ela viu a professora. Porém, se eu retirar a vírgula dessa frase, ela muda de significado. Eu não vou mais estar perguntando para Paula se ela viu a professora, mas sim estarei perguntando a alguém se viu a professora Paula. Uma coisa é eu dizer: Você viu a professora? Paula. Outra, bem diferente é eu dizer, você viu a professora Paula? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender as diferentes funções da vírgula. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!